Sejam bem-vindos ao canal TechTutters e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como adicionar texto no seu vídeo. Bem, eu já importei o meu vídeo aqui. Vou adicionar ele pra cá, pra timeline. Pra você importar, você pode estar dando dois cliques aqui nessa parte em branco. Ou vendo no menu File, clicando em Import. Bem, o meu vídeo aqui ele ficou centralizado. Ele ficou com essa grande borda preta aqui. Que isso significa que o vídeo está menor do que o tamanho da minha sequência. Essa sequência é 1080 progressivo, então com certeza ele é uma resolução menor que isso. Vou clicar aqui nessa barrinha do vídeo para poder aumentar ele. Vou vir aqui em Motion do Effect Controls. Mas se essa opção não estiver aparecendo para você, você vem aqui em Window e clica em Effect Controls, ok? Daí você vem aqui em Motion e no Scale você altera para a forma que você quiser, ok? Vou deixar ele preenchendo aqui toda a tela. Vou botar em 150. E tá aí. Agora para adicionar um texto você vem aqui no menu Title, clique no Title e seleciona Default Steel. Esses outros aqui são com alguns efeitos que você pode adicionar, ok? A gente vai usar o Default Steel. Aqui no Video Settings você tem o tamanho, que é a largura, e a altura, certo? Você tem a Time Base e o Pixel Aspect Ratio, que é Square Pixels, que é uma coisa que eu falei lá na primeira videoaula de como criar um projeto, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. O nome, que vai ser o nome do título, você pode pôr aí o que você vai escrever que é para depois você não ter muito problema com outras outros títulos que você vai criar então eu vou escrever aqui água eu vou adicionar esse texto ali então ok aqui surge a janelinha de edição você pode estar redimensionando ela da forma que você quiser fique melhor para você trabalhar e daí ele já vem com a ferramenta texto habilitada mas se não vim só clicar aqui nesse tesinho ok então daí você pode já escreveu o que você quiser adicionar e posicionar uh, em qual lugar da tela você quer que ele apareça eu vou por mais ou menos por aqui aqui embaixo são uh, estilos de texto já pré-definidos para você é só você dar um clique aí eu costumo usar muito esse daqui não sei se vocês já perceberam nos meus vídeos e entre outros aí, beleza? escolha o melhor para você escolhi esse daqui você pode também estar tá redimensionando e depois se você terminar todos os seus suas edições, você clica aqui nesse x para poder fechar, tá? Mas o título ainda não está no vídeo. Então você clica aqui no seu título e arrasta para você quer que ele inicie, mais ou menos eu vou colocar por aqui uns 3 segundos. Então só dá um play. E na hora que ele bater aqui o item, ele aparece o nome. Você também pode estar adicionando outros efeitos, você pode fazer um link desse seu projeto lá com After Effects. E adicionar mais alguns efeitos e tal. E é isso aí, vou ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Favorite esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, que isso ajuda bastante a divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Falando sobre os horários de postagem dos, dos vídeos do canal, eu vou continuar postando vídeo às 14 horas, porém no horário aqui da minha região. A minha região não tem horário de verão, então vai continuar sendo às 14 horas aqui para minha região, porém para região sudeste, sul e centro-oeste, serão às 3 horas terça e quinta-feira os vídeos novos estarão sendo postados, OK? Então é isso, falou, fui.